Oi malta, estou aqui a gravar mais um vídeo hoje aqui da nossa série de Minecraft Um monte 6 Malta, hoje estamos aqui no episódio No episódio No episódio 16 Acabei de ir lá ver E malta já deixei o um vosso like para apoiar E hoje vamos fazer o quê? Um cercado não Uma fazenda não uma zona para plantar, sim. Ainda não sei bem qual é o nome. Eu acho que vou chamar de uma fazenda. Sim, vou chamar de uma fazenda. fazendo uma fa fa Fiz uma fazenda. Sim, isso. Vou chamar disso. OK. Malta, tá, bora lá para o mundo normal. No último vídeo, uh, nós fizemos muita coisa. Uh, entramos em que modo? No modo... Ai, ai, desculpem, entramos no modo normal tá? e o que é que nós acontecemos, o que é que aconteceu, nós agora precisamos de pão e de comida, pois é, porque eu gosto de ter fome no Minecraft, quer dizer, não é, estar mesmo com fome urgentemente, é tipo, estar, estar com um pouco de fome, como um pouco, é assim, e malta, bora lá, tenho aqui carnes para aquecer, que encontrei ali no Nether. Deve ser de um modo novo. Os... Não. Os... Pronto, isso. Uh, não me lembro o nome daquele modo de novo. Daquele... Eu não sei. Esqueci de nome, malta. Mas bora lá para o vídeo de hoje. Ah, quase me esquecia Aqui, aqui. aqui. Já agora não leve mais carnes. O que é que preciso, venho aqui, preciso de levar para já vamos saber. eu vou ter que guardar lá para dragões, E já agora tenho que fazer um baú para pôr lá. Não é este, é este, vem Era fixe os criadores, malta. Pusessem de tipo, eu pus daquela madeira e ao daquela, daquela madeira. Em vez de pormos aquele modo, não me lembro do nome, se era furniture, não. Não, era o... Um... Ah, esqueci-me do nome, eu esqueço-me sempre. Malta, bora lá. Cheguei aqui. E bora lá para o Nether. Bora lá, aqui. aqui. Ok. Então, para onde é que nós vamos hoje? Nós hoje vamos para. Para a cidade da mansão que eu tenho. Que ainda não está terminada. Mas bora! Finalmente faço uma descida. Calma, malta! Mas por favor, deixem o vosso like. Ah, inscrevam-se e isso tudo para apoiar a minha série minecraft 1.16 que dá muito trabalho para gravar vídeos por causa das construções então bora lá porque é que eu não... ah foi sem, foi sem querer assim foi ok foi sem querer vamos lá... Pera lá isto também dá vamos lá testar isto é que isto ocupa muito os foguetes eu quero estar com outras coisas Resulta, eu este tempo todo, malta, fui tão bom. Au! Autos! Preciso de comida rápida, malta. Uh, vou comer mesmo isto, ok? O meu pão. Cá, tem uh, Bora lá por aqui o meu baú, sei lá. Aqui, pode ser mesmo aqui. Eu tenho que substituir este chão, malta. Vou já quebrá-lo todo. Mas neste episódio nós não vamos construir, malta. Tá? Neste episódio não é de, const... não é de construção da maçã, malta. É simplesmente da... da fazenda. Malta, já tenho fome de novo. Epá, esta é a única parte mal da minha... uh, do meu Minecraft. Sempre. Vejo outros Youtubers quase sem fome e é estão sempre normal. O outras vezes estão no difícil e quase nunca têm fome. E eu sou o único que tenho fome aqui. Ai, malta. Já nem sei. Bora lá. Vou tirar isto. Vou pôr isto aqui. F. Ah, ai, claro. Tenho que levar isto. Não vou levar, malta. Vou fazer isto. Não. Fica nisto. Malta, os craftings são todos muito malucos. É melhor vir aqui ver como é que faz isto. Aqui. Preciso de mais. Malta, pelo menos já sei como fazer. Aqui. Vou dividir em dois. Aqui. E aqui e fizemos 33 vai ser bem grande tá então bora a lá a desculpem pelo barulho da rosto de, de, de, de, se ouvirem o barulho né? desculpem mesmo muito malta eu estou para fazer aqui uma ponte muito gira e para ali também o que eu só... Te... Ai, malta, já tenho fome de novo. De novo. Mas bora lá, malta. Vamos ter que quebrar isto. Bora. Isto vai ser bem rápido, tá? Esta parte. É só quebrar. Pronto. Estão a ver, malta? Já volto. Malta, bora lá, aqui, já o time. Set. Zero. Pronto. E eu já tive aqui a quebrar alguma, algumas partes desta zona. É, já. Agora é só continuar. A minha pá já está em menos de metade. No último vídeo, a malta, estava em mais de metade, quase nem metade. E agora já está em menos de metade. É. Eu vou ter que melhorar. Eu, eu até agora só tenho mais um de netherite. Tá? Scratch, eu tô... Se eu estiver a falar bem. Aquela pedaço de netherite. E ora é que chega para, provar, para transformar em netherite. Ouro chega. Malta, eu já estou farto. Estou sempre com fome. Pensei que queria ter menos fome. Deveria tipo, ter de vez em quando mesmo nada, vou fazer com muitos youtubers e não vou comer, só como após algum tempo, quando tiver mais fome, porque é desperdiçar pão, eu tenho aqui pão, e, e ele, ganha, ele, faz, ele ganha muito, ganha muito, muito de fome, tira muita fome, e eu em vez de estar aqui uh, uh, a gastar para nada, só por ter tipo uma coisinha nana agora não faço isso tá aqui não quer que seja assim tão grande Malta também assim gasto muitas, muita coisa sério imensa mas bora lá fica assim tá por enquanto e agora bora lá tá na hora do quê eu preciso de um balde, bora lá buscar um balde. Precisamos da nossa litra. Eu oito pulo em eficiência. Assim consigo, com XP, por lá de novo. Malta, tá na hora? Esta aterragem foi boa, malta. Desculpa, malta, estou a ficar sem carga. É só pôr isto aqui. Isto aqui, malta. Pronto, malta, está muito bom. Ai, ai, tanto, de, tanto de tempo ali. Desculpem, malta. Sabem o que é que agora precisamos? O que é que eu precisava? Olha, é isto. Um fragmento de Netherite, ok. Mas onde é que está? Olhem um guest Eu não quero que ele destrua a minha casa A minha linda casa Olhem quantos Espera lá vou assim, vou assim Malta sério malte eu sou a pessoa mais noob em tudo claro já percebi já percebi olha aqui vamos a ele Onde é que ele foi, malta? Onde é que... Malta, todos desaparecem. Eles dela transportam-se para sítios onde eu não vejo. Mas... Mas... Consegui, finalmente. Olhem, a minha picareta melhorou muito, malta. Ela já estava a ser gastada muito. Não melhorou assim tanto, mas parece que melhorou. Não tenho a certeza. O que é que eu vinha aqui buscar malta? Se... Malta, desculpem-me. Desculpem-me. Ah, sim isto. Um, dois, três. Vamos aqui fazer aqui um lindo balde. Porque nós precisamos, se não conseguimos nada. Esta perla tem que ser muito bem guardada. Aqui. Agora nós precisamos de recarregar com pedra luminosa. Pronto. E podemos voltar. Então, bora lá. Matem! 3, 2, 1... Vou saltar. Vamos assim, calmamente. Sabem o que mais eu vou ter aqui? Perfeito. F Pronto. Vamos buscar aqui um pouco de água. Para ajudar nós. Olhem. Vamos já dar aquela mordidinha. Mordida. O que é que nós vamos fazer aqui? É assim, vou aqui, pronto, a ver? Tenho que fazer água infinita, mas assim também está. Aqui. Aqui. E em mais poucos sítios. Mas também posso adicionar. Não. Hum. E aqui, pronto, perfeito, agora o que é que vou fazer, vou deixar a, a terra ficar muito úmida, úmida, úmida, pronto, assim olhem, como agora aquela está, para depois poder semear e crescer mais rápido, Tudo normal. já posso semear aqui alguns, já posso, então bora. Vou semear onde está, para crescer mais rápido. Já que ele já tem. Pronto, malta. O que é que nós agora precisamos de ver? Olha, este já está. Claro, vamos ter que tirar aquilo, porque não quero... Não quero aqui nada. Estas coisas agora aqui todas. Malta, podia ter quebrado aquilo. E depois ter tirado o crescimento. Normal. Ok, bora lá por aqui Pronto malta, mas vamos chegar por aqui no vídeo de hoje. Este vídeo não foi assim tão curto. Foi 14 minutos, não foi assim tão curto, não foi assim tão grande. Por isso um grande abraço, espero que todos tenham muito gostado do vídeo. Se gostaram, deixem aquele like que apoia. Nós todos um grande abraço. Fui malta. Tchau. Tchau, malta.